Quer saber se as suas informações do seu perfil no Facebook foram partilhadas com a Cambridge Analytica? Para isso, basta aceder ao link disponível no vídeo e ver o feedback que irá dar na caixa As minhas informações foram partilhadas?